não de corre gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder De seguir gritar de novo na minha cara, você nem vai ter o teu filho crescer. É que termina em Então quando você tá com eu vou terminar o round gritando na tua cara.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 Eu só pedi o terceiro round porque você quase tropeçou na caixa. Calma que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa. O bagulho é o seguinte, meu mano: calma, você não vai apanhar. Sujeito homem enquanto a criança não precisa chamar o conselho tutelar. Não, não, não, não, não, não. Homem contra criança, agora o bagulho é assim. Engraçado, tá brabo no round passado. Isso aqui tava vindo pra cima de mim. <risos> Ei, hein, hein, hein, hein. Deixa botar no pico, deixa botar no pico. <risos> E depois você falou. Que eu tava tropeçando, e achar que eu tenho essa malista, Se lê atitude de sujeito homem de honesta, atitude é toda polícia Pode crer meu mano, tá ligado, de polícia você conhece bastante Com esse rostinho você toma muito enquadro Fica tranquilo parceiro, do enquadro você tá salvo Até porque como diz Emicida, é a pele alva e a pele alva. Não é certo, né?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 Oh ha ha ha ha ha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 O estado que eu nasci tem que respeitar é qualquer favela. Sendo que você falou do teu pai, tão demorou, vai tomar no cu. Minha mãe é preta e lá me respeita e tem mais cultura no sangue que tu. Ô, oh, você é inimigo do beat. <risos> e você é o inimigo da rima porque não rima bem. Porra, é. é. é. que agora foi ter que ser cita ninguém. É. O Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele acompanhe os próximos stories. É.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 RJ, acabou aqui eu vou pra praia, não tô nem aí de ser feio, Daniel também é feio e tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio e tá pegando a melmaia. É tá Maia, aí é o argumento que ele usa na batalha, mas eu não sou falcão, eu falo sem receio, tubarão, te amo! Ô oh Johnny, só... <risos> Caralho, ele me odeia, tô tristão. Johnny MC, odiado pelo tubarão. Não tô nem aí se você me odeia, é aliado. Quem tem que me, me amar é minha mulher e meus filhos. Eu tô bem amado, pô, tô casado.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 Você falou da minha vida, você falou do meu passado como se eu tivesse escolha Amigo aliado, se você não quer ser atacado, não bota o nome na folha Porra, rapaz, só a batalha inteira reclamando do ataque Se você não tem resposta, se não tem nome nas costas, então pra mim você é um MC de Araque Entendi sua jogada, entendi como você faz improvisada Se ataca, eu respondo, eu falo e depois você vem com a sua resposta que é defesa personalizada Já tá preparado pra você falar? Joga que aqui você que nunca vai entender Contraditório do caralho dá trabalho Você fala suas bosta eu tenho que responder ah, você tem que responder, mas aí amigo Eu tô prezando pela igualdade Você respondi o que eu ataquei Mas a diferença é que eu tive muito mais qualidade Você entendeu? Não é somente responder ao povo É você conseguir fazer aquilo Que Aê. você não fez e trazer de novo Você quer igualdade? Ei. Eu sou comunidade, só que aí não é igual pra todo mundo Se quer igualdade na minha favela eu prefiro equidade Tem que chegar pra quem precisa e tem que chegar pra quem necessita O freestyle chega pra quem tá ouvindo e a letra dele chega pra quem é aquele que mais precisa Aquele que mais precisa é aquele morador que tá fazendo a sua parte Eu tô fazendo a minha pra eles também, através da minha boca pra eles entrego arte oh! Cada um faz aquilo que tá ao alcance Porque essa vida infelizmente é sem amor É uma história de terror, Se afinal não tem romance Você tá entregando a mão, tô entregando ação Pra saber qual é toda a reação Tô fazendo esse momento pra ser exemplo Pro menor menor de lado e falar, caralho, ele tem razão Aê, eu entendo como faz como muda a direção? Você tá querendo mudar quem tá te assistindo? Eu quero mudar quem escuta o meu coração! Uou! Eu também quero mudar aquele que muda o meu coração! Não quero comer na hora e falar razão, mas eu quero que ele aprenda a seguir uma direção! Uou! Afinal de contas, o meu papo é concreto. Eu quero que eles entendam a direção, não somente que a minha visão tá certa. Sua visão tá certa, não é errado. Só que entendo que o papo reto tá qualificado. Passo meu recado pra você poder entender que no fim das contas, às vezes, eu fui mal interpretado. Só que aí o moleque tá entendendo. E aí, isso é máximo respeito. Desculpa, mãe, Desculpa, papai. Meu vizinho. Desculpa se eu errei, mas eu tentei fazer direito. Uau! Uh, pra, pra, pra, pra. Uh, olha esse leque, por isso na rima que ele nunca convém. Você quer ter um bagulho grande, mas o nível da rima tem que ser também. Já que você é sua baixa, sabe meu mano, tô classe na é faixa. Olha o moleque que o Alves já chega há muito tempo nos beats no encaixa. Mesmo assim ele encaixa no leque. Já que você acha que é pé de break. Você é pesado, mas não é mostrato. Eu sempre vou ser o rei do DF. Tudo bem, eu tô na pista, rei pra mim chama Truman, vocês botou igual protagonista, eu não sou protagonista na memória, mas o antagonista chega e ganha espaço e acaba com toda história que tem. Essa pra pra pra pra parabéns que eu acabei com sua raça por esse motivo você não convém. É o rei, tá tudo bem, essa é a reveria, foda-se Elizabeth, o monarca e a monarquia. Fechou. Primas em 3, 2, 1. prima! <risos> Olha só, esse moleque nunca pangou. Tá vendo por que eu gosto de atacar? Só foi atacar que ele acordou. Finalmente em favor do rei, só que aqui não é monarquia. Você perdeu o primeiro e vai perder o segundo, porque aqui é uma democracia. Uou! isso vai pro ser por conta da sua hipocrisia oh, e por conta da minha inspiração para todas minhas cria. Realmente eu perdi. Tudo bem, agora não se esqueça, mas qual foi a frase que você disse o quê? Levanta a cabeça! Eu gostei porque agora você entrou no conflito Engraçado é ter que usar a plateia pra dar a plateia a conquistar o grito Mas tudo bem, o mano falou, levanta a cabeça Mas depois que o alvo se mar, mano, dele então se esqueça O MC rima e arranca grito de vocês Pois vocês são como eu, todos nós somos plebeis Ele não era o rei, mas tudo é passageiro você não usa todo o povo pra extraviar dinheiro oh! Nós somos plebeus e não plebeis O que te falta é rima, dicção, flow e um pouquinho de português <risos> Ô mano, sem sensatez Tá vendo que passa o tempo e mesmo assim ninguém enjoa do Alves <risos> Porque o hype e a fama fala mais muda <risos> quando o trono chega e perde o palco Nós também em SP né o Distrito Federal Eu posso errar atrás do Magrão Nós também hoje Ogirinal <risos>